Olá! Você está iniciando a disciplina Gestão de Marcas, que tem a carga horária de 51 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer os conceitos, ferramentas e metodologias que envolvem segmentação, posicionamento e criação de marcas corporativas e pessoais de valor. O conteúdo programático está organizado em três módulos. Módulo 1 – Segmentação e Seleção de Mercados-Alvo.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 Na disciplina de gestão de marcas, veremos os conceitos e ferramentas relacionados a um processo correto e eficaz de gestão e planejamento de marcas, seja a marca de um produto, de um serviço ou mesmo sua marca pessoal, como veremos no módulo 3. Veremos também o processo necessário para a segmentação de um mercado e definição do melhor público-alvo para o seu produto. Além disso, vamos ver as ferramentas necessárias para a construção do valor de marca e posicionamento diante dos principais concorrentes. Essa disciplina vai ser muito importante para a sua formação e os conhecimentos adquiridos vão servir tanto para a sua formação profissional, seja como um futuro funcionário, um futuro empreendedor e mesmo para gerir a sua própria marca pessoal.